Ai, gente, quanto mais eu estudo pra essa matéria, mais eu fico preocupada com o que eu como Vocês viram esse artigo aqui sobre Salmonella? Não, mas eu tô até com medo de perguntar o que tem Ué, gente, mas que é Salmonella Salmonella é uma bactéria que tá presente em produtos de origem animal Principalmente frango e ovos crus Mas quando a gente aquece, cozinha, eles morrem Vocês não lembram disso não? Não, não. As doenças causadas por Salmonella e aquelas transmitidas por alimento são um dos problemas mais alarmantes da saúde pública Tem como sintoma gastroenterite, febre tifoide, vômitos, diarreia, vai depender do tipo de salmonella Ainda bem que eu sou vegana, que eu não tenho que ficar me preocupando com essas coisas E eu falo para todo mundo ser vegana E eu acho que todas vocês deveriam me escutar, mas enfim, né? Eu vou lá fazer o meu almoço E esse almoço aí não vai sair não? Pega essa faca aqui e me ajuda a cortar, vou pegar outra pra mim. Tá bom. Alô, amiga? Eu não vou conseguir a aula, não consigo fazer a prova. Eu tô passando muito mal, já vomitei muito. Sério, amiga, o que, que pode ter sido? Ontem você não comeu nada demais. Ainda mais que você só comeu uma saladinha. Estudos epidemiológicos demonstram que um número significante de consumidores seguem práticas inseguras e arriscadas durante a preparação de refeições. As amigas da história que vocês acabaram de assistir... Não seguiram práticas seguras e permitiram que ocorresse contaminação da salmonela do frango para a salada, através da faca que foi utilizada nas duas preparações sem a devida higiene entre os processos. As amigas que comeram frango não adoeceram porque, apesar da salmonela ser natural do frango, quando o frango cozinha, o calor mata esses micro-organismos. No entanto, a salada não passa por nenhum processamento térmico, então a salmonela do frango passou para as folhas de alface que, diferente do frango, não sofreu a ação do calor. Isso que foi retratado na história é conhecido como contaminação cruzada, que nada mais é do que um termo que se refere à transferência, direta ou indireta, de bactéria ou vírus de um produto contaminado para outro produto não contaminado, no caso, o alface. 25% dos surtos de origem alimentar estão intimamente associados a eventos de contaminação cruzada, envolvendo práticas de higiene incorretas. Pera então, voz Quer dizer que foi isso que aconteceu com a Camila? Isso mesmo. Então você está insinuando que nós, alunas de nutrição, não sabemos preparar um alimento seguro para consumo? Exatamente. E o que nós e o pessoal de casa podemos fazer para que isso não aconteça mais? Então telespectadora, agora você já sabe que deve tomar cuidado com o frango cru, porque ele naturalmente está contaminado por salmonela. O seu papel é não permitir que ocorra contaminação cruzada, não utilizando os mesmos utensílios, sempre higienizar corretamente as tábuas de corte e também sempre lavar as mãos depois da manipulação do frango. Além disso, tome cuidado especialmente com os alimentos que serão consumidos cruz ao cozinhá-los junto com o frango. Não os manipule junto e nem com os mesmos utensílios sem higiene adequada. Gente, sério, não pague pra ver, isso é muito sério. Hum?